Chakra frontal. O chakra frontal localiza-se entre as sobrancelhas e possui 96 raios. Também é descrito como tendo duas pétalas, uma branca e uma negra, representando as duas asas do caduceu, o bastão de Hermes, o atributo do terapeuta. As cores observadas são rosa e amarelo de um lado e azul e roxo do outro. É ligado à glândula pituitária, ou hipófise, que tem função coordenadora de todas as outras glândulas endócrinas. Deste modo, o chakra frontal desempenha papel importantíssimo na vigília espiritual e em toda a química do corpo. Quando bem desenvolvido, possibilita a clarividência e os poderes da psicometria. A ligação do chakra frontal é mais intensa com o corpo mental superior corpo da inspiração que dá origem às ideias antes de tomarem forma. É o plano dos seres arcangélicos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. O uso das cores para a cura. O índigo é uma cor cuja percepção e descrição nos é difícil de descrever. Trata-se de uma cor intensa, às vezes quase negra, mas sempre apresentando uma tonalidade vermelha. Aprender a diferenciar o índigo é, em si mesmo, um bom exercício para desbloquear e ativar o chakra da fronte. Use o índigo para treinar a percepção, o turquesa para a lucidez e o malva para ajudar no sistema hormonal.